Assim, ah, hum, tudo bem, hein? Tudo bem, para você. Como você está? Eu estou bem. Você está bem? Graças a Deus, eu estou bem. Estou tranquilo, hein? Muito bom. Como estão as coisas, hein? Tudo tranquilo, para você. Fluindo com a vida. Acho que tem que coisar o coiso aqui, porque o menino é, é lentinho, ó. <risos> é lentinho. Assim, ó. Hum. Vamos lá. Dinâmica da caça e do caçador. E... Seres que são predadores assim, sociais, não tinha? Sim. A pedido. Hein? Tá certo. A falta gera uma ambiguidade e uma ilusão de uma ausência, gerando uma rara. Ocorrência, chamada de oportunidade. A ambiguidade da oportunidade problematiza o oportunismo, aonde uma situação oportuna descrita e ressonante as características do ser foge ao idealismo e à identidade. Expressando uma identificação com a falta e uma desestruturação da integridade e do ser, projetando a oportunidade e o oportunismo aos meios que, em uma situação de falta, fazem dessas circunstâncias ídolos. E esses ídolos da falta constituem motivos para as interações. É basicamente isso. Mas eu vou traduzir mais, tudo bem? Sim, sim, sim, sim. Tudo bem, por favor, por favor. Com esse jeito, não há um controle administrativo com foco na identidade, identificação e integridade. Sem intenção e sim por costume, a não identificação das oportunidades com propriedades pessoais e agência gera uma dissociação da individualidade e um estado de perda ou estar à mercê das situações da vida. Isso é uma perspectiva psicossocial sobre o contexto integrativo do psiquismo humano em convivência social. Nada conveniente ao indivíduo, mas em ambiguidade com a estrutura de falta e predatória, estrutura predatória emocional e moral de um ecossistema que tem ah, como ideal uma extinção, uma estirpe, uma ameaça, né? uma ausência ilusória, de oportunidade, desfuncionando né, o oportunismo como patrão e descrição dos desejos e vontades em ressonância das situações coesas, situações favoráveis para o ser e sua individualidade exercerem seu desejo. Após essa introdução, a gente dá uma pausa constrói um pensamento muito antigo, né? onde os seres precisavam comer, caçar, sobreviver, isso em vários animais, várias espécimes, várias estruturas, seres humanos que aprenderam a viver em tribos para sobreviver, pois individualmente não tinham ferramentas biológicas para se manterem uh, estáveis. Dessa forma, uh, temos uma estrutura muito profunda da caça, do caçador, da oportunidade, da disfunção, da integridade, do individualismo a uh, por causa dessas circunstâncias, onde o ser está sempre à mercê da situação. Com o passar do tempo, o ser humano se desenvolveu e multiplicou. Como negar, não é verdade? <risos> ele multiplicou muito, ele passou a produzir muito, ele evoluiu muito. E certos ídolos foram criados para manter a ilusão da oportunidade externa, né? do oportunismo não como descrição da percepção da oportunidade para exercício do desejo, mas o oportunismo como apremiação ao que mais foi, entre aspas, esperto. Então, temos um mapinha de passo a passo, pelo menos das motivações predatórias, né? oportunidade, mais o ser com vieses que geram a percepção dessa circunstância como oportunidade, quando, na verdade, moralmente, né? eticamente, não é oportunidade, é uma situação delicada. Mas voltando à historinha, os seres humanos criaram esses ídolos para justificar o contexto de falta, mesmo produzindo muito mais do que precisam, levando em consideração a necessidade e a precisão ah, do que era usado para a vida, em seu, usando como referência seus ancestrais, lembrando que não há problema em ter abundância, longe disso. Usando esses fatores, dando grandes saltos sociais e históricos, temos uh, as adaptações deste processo de sobrevivência e de oportunidade através de política geopolítica, classes sociais, regimes econômicos, regimes sociais, etc, etc, etc. Isto é vastamente Uh, abordado pela filosofia e pelas ciências sociais, e pelas pelos estudos sociais, pela psicologia, pelo direito, pela história do direito, pela história. E, e não precisa, se você está ouvindo isso até agora e já ouviu outros, outras conversas nossas, você já bebeu dessas fontes. Isso é só uma introdução para a gente focar no na conversa eu já tô me estendendo muito né minha filha só é que fogato né? mas é porque eu não tô na falta graças a Deus graças a Deus temos tempo pois. temos tempo temos todo aparece. tempo todo tempo então essa alienação né da identidade e da da oportunidade aplicado a todas essas gerações Todas essas expressões, todas essas constituições sociais e políticas, políticas no sentido de pogs, né? De povo, de conjunto, de representação, de estruturação e toda a história humana, deixou vieses e filtros muito profundos. Dessa forma... Uh, temos inúmeros exemplos de seres que se comportam como predadores quando percebem oportunidades e se cegam à lógica, se cegam à razão e cometem atos que, pra, na cabeça deles, eles seriam exaltados, seriam reconhecidos seriam premiados, como aquele que agarrou a oportunidade e trouxe a caça. Como não há necessidade mais de caça, porque você vai no supermercado e traz a caça, é o prazer, o benefício da caça no passado, né? o benefício de ter a, a, a busca... Da, da, da conquista não? era o prazer e o resultado que era o objeto de conquista: né? a pele, a carne, essas coisas. Assim ah, fazia o que? Pois é, tinha perfeito. Ah. Então, ah, essa selvageria faz parte da estrutura que limita e bloqueia os padrões extintivos. E isso faz parte de todos os seres, de todos os campos. Então, ah, quando nós percebemos um predador que ignora o direito humano, nós precisamos analisar esse predador como alguém que tem vários vieses interpretativos que percebem aquela situação como uma oportunidade, com seu oportunismo ambíguo, onde isso é uma patologia. Uma patologia existencial, e esse ser é fruto de toda uma história humana, onde essa, essa, esse comportamento predatório, machine, ele precisa ser curado, precisa ser uh, ajudado, precisa ser alterado. Agora, falando do contexto, falando dos campos, os campos hoje não precisam disso. Hoje não há mais a necessidade da percepção da oportunidade para um ato ilícito, senão garantido e expressado na Constituição de cada país, a ilícito no que diz respeito aos direitos de cada ser, direitos da vida, que nesse caso, nesse planeta, estão dentro do direito humano, o direito do humano, ser humano, e em estado de assim, estado de a Onde ele está fraco, né? Está a mercê. Ele está, assim, como é que ele fica? Ele está. Ele tem estado delicado, né? Ele está exposto. Sim, ele está. Ele está... Ele está é um estado frágil. onde ele merece o cuidado e não ser tratado como presa. Isso. O estado ele merece o cuidado, não no sentido de ser cuidado, mas ele é. Ah, ampalado, porque ele, ele tem mérito, pois ele existe. E, e então, ele tem direito inalienável à segurança, certo? Exatamente. Então, predadores sociais, o que se enquadra, né? Nos predadores sociais, todo ser que se aproveita um do outro, todos, é, seja. É, dinheiro, seja uh, o ser que se aproveita do outro mentindo, seja o ser que se aproveita do outro sexualmente, seja o ser que não faz seu trabalho, ele não cumpre seu, seu trabalho de forma ética, todos esses seres, todos esses seres, eles sofrem dessa patologia da falta, né? Essa, essa disfunção da percepção humana, aonde a oportunidade parece mais clara e ofusca a própria humanidade do ser. Se esse ser foca na sua humanidade, ele não ele não abre espaço para esses estímulos, entende, Óscar? Entendo, fazer. Ele não é estimulado por uma ilusão, que é a percepção do próprio ser sobre aquela situação que é oportuna a um predador. Mas se o ser não é predador, ele nem percebe aquelas nuances, aquela oportunidade, aquela descrição de fatores que só é possível ser percebida por, por um oportunista, Uh, que visa e observa os fracos, que visa e observa os frágeis. Então, uh, estamos aqui resumindo muito, né, porque muitas características geram a percepção e o foco na fragilidade do outro de forma dissociativa. Mas... O objetivo aqui é, ter, é perceber ou introduzir essa dinâmica né, desse, do ser que se percebe como caçador e das situações onde ele enxerga o outro como caça. Porque, ah, diferente do que o menino pôs no, no título, né, não por, por maldade, né, mas por, por inocência, não tem uma dinâmica da caça e do caçador a caça não se vê como caça. Né? A, a caça ela só é vista como caça pelo caçador, que fica Sim. buscando caça né, nos outros ou nas situações. E como hoje em dia, tirando a caça esportiva, que para mim é uma, é uma atrocidade, mas opinião pessoal, tirando essa caça esportiva não há mais essa necessidade de caçar então o ser ele fica entre aspas né, essas características ficam frustradas então como é que o ser ele vai focar nisso o ser ele já tem essas tendências ele hum, estimula essas tendências por um contexto social contexto familiar por um padrão onde ele julga isso adequado, por um apoio midiático, por um apoio, um, um apoio social, principalmente em países subdesenvolvidos, a gente pode categorizar também essas situações onde o ser tem um carrão de luxo e se sente superior aos outros, ao ser que fica irritado no trânsito, que comete infrações de trânsito por se si acha poderoso. Todos esses padrões são padrões de predadores sociais. Então, é muito maior é corrupto. político corrupto, Entendi. policial que exerce abuso de autoridade, cidadão que, que tem problemas em obedecer ordens e cumprir regras e desacata a autoridade. Todo, todo padrão de comportamento que quebra regras é uma disfunção do papel social, é uma desestruturação da cidadania. Então, a gente é, entra a, em um campo onde nós conseguimos categorizar qualquer comportamento dissociativo como um padrão de caçador e caça. A busca por uma vítima ou aquele ser que é fechado no trânsito e xinga e, e fala ah, muitas coisas e se irrita. Ser que se irrita, tem uma irritabilidade, ah, é, como posso dizer, aflorada, né? ele, ele tem é, repressões desses padrões. Então, o desenvolvimento da humanidade cura esses padrões. O desenvolvimento das características pessoais e dos gostos pessoais cura esses padrões de predador. Porque se o ser é um predador sexual, se o ser é um predador moral, se o ser é um, é um consumista, é um acumulador de dinheiro, se ser é um acumulador de bens, não tem problema nenhum ele ter as coisas. Mas se é um desequilíbrio, esse ser, ele, desenvolvendo suas próprias humanidades, né, suas características pessoais, desenvolvendo seus, seus, seus potenciais, naturalmente ele cura, ele se cura, ele cura, a si mesmo. Ele cura todos à sua volta. Ele tem uma expressão com mais plenitude. Ele tem sua função, sua representação. E esse é só uma introdução ao tema que a gente já pode perceber que é bem vasto, né, minha filha? É bem vasto. É bem vasto. Porque eu já estava pensando nos predadores econômicos, que são, os, os, são seres que se uh, aproveitam da oportunidade do desespero econômico e financeiro de um outro ser para oferecer aquele ser valores que aquele ser não, não sai nem de padrões de sobrevivência com aquilo, e assim, maximizar o benefício unilateral daquela relação. Pois é. É, é, também, é também um padrão predatório. É um reflexo, é um reflexo. Da tentativa de representar a natureza que, que, que tem suas doenças. Não? A falta é uma é como se fosse um câncer da natureza nesse orbe. Não? É, o buraco é o buraco é lá embaixo então pode dizer. sim eu tentei resumir mas é, é a natureza humana não tem falta a natureza dos leões a natureza natureza da vida né? a vida é natural a vida é expressiva a vida a vida é autorregulatória, a vida que a gente tenta ensinar com os potenciais dos seres né meu potencial em ser um bom, mediador, sapateiro, carpinteiro, ou qualquer coisa, dependente do sexo, é o que eu gosto. E o que eu gosto faz parte, se faz parte, tem tem, tem espaço. Né? Então, isso, isso é, é, é uma, a vida se expressando com seus pontos de expressão, em é um grande ecossistema autônomo, né? Mas não essa ambiguidade de falta e representação de justificativa dessas faltas em uma estrutura tão grande quanto a humanidade atual, né? Com seus bilhões e bilhões de seres. É, dizer, então, esse padrão de um bichinho comer o outro para sobreviver o mais forte comeu o mais fraco. Um, é, então foi é um é uma coisa é um desajuste desse ordem, não é, não é natural isso? Não, não foi um bug sistêmico. Sim. Não. não é natural, natural, né, associativamente falando, né, que o naturalismo por si só o termo é neutro, né? Então, já atribui significado aonde o natural de direito não é ser assassinado para servir de produto ou fonte de vida ao outro. Se você estuda ah, qualquer princípio filosófico no funcionamento do cosmos e suas transmutações naturais e voluntárias, não faz sentido, né? É, então o processo evolutivo, a, além corrigindo esse bug dos padrões de falta, então os seres não precisariam consumir do externo. Eles não precisariam consumir. Hein? Ah, entendi. Tá certo. Tá certo. Auto-autosuficiência em plenitude. É isso. Acham. É onipotência, onisciência, onipresença de si mesmo. E demora para a gente chegar lá, para ser... Chegar lá onde? Ó? Na autossuficiência, em plenitude. Estamos hum. trabalhando, hein, minha filha? Estamos trabalhando. Tá certo, mas começa... Então, você começa... Cada um vai mudando os seus próprios... Não precisa. Foca na humanidade, que a mudança é automática. Senão a gente fica focando em problema, sem mapa, por enquanto. Então, vamos Mas... todo mundo ajudar a desenhar o um mapa e conhecer as coisas boas da humanidade. E essas coisas boas já vão mudando, incluindo e transcendendo qualquer padrão de predação. Né? Mas quando eu tenho, quando eu foco na humanidade, eu não me, porque eu não tenho. Meu campo de influência é o meu campinho. Interior, certo, para usar então. Tinha a humanidade oh. como habilidade, né? Sua. É, me parece mais ah, possível focar em mim mesma e... e, e nos Não, ]mos. sua humanidade, sua. Até a é. descoberta da sua humanidade. Entendi, na habilidade de ser humano. Isso, e descobrir o que é ser humano, né? E isso vai Sim. te curar, curar todo mundo, né? Não te curar, né? não, parece que você é uma predadora, não se é boazinha. Pois sim. Não, mas eu ainda sou um ser que, apesar eu não como bichinho, mas eu como pontinha, né? Sim, mas não é predadora, é sexual, social. Estou falando de... de, de... Então, ah, parece que você deixa entender que você né, precisa melhorar. Não, todo mundo, todo... Graças a Deus. É que eu notei esses padrões de. de, de hum. É porque a gente falou do padrão de, de, de consumo, né? Então eu notei em, em, em mim, ser que ainda comem, que é um. Sim, tudo bem, só estou dizendo, porque o contexto que eu estou trazendo, né toda hum. essa narrativa traz. Uma reflexão. Então, houve um ponto de contração onde a atenção, né? De tensão foi para você. Mas eu acabei de tirar. Ah, tá bom. É, cuidado. Talvez você não tenha percebido justamente porque a gente cuida. Entendi. Porque senão vira exemplo. Não, você não é exemplo. Você é mediadora. Você é uma colaboradora que nos ajuda, como qualquer outra pessoa que assuma o seu papel. E nós temos responsabilidade de cuidar de você. Então é isso que eu fiz, não é você, é a vida, são seres Ai, humanos. Entendi. Tá, mas, mas nas minhas configurações de fabricância eu vejo um ser... Se eu vejo um ser de patinha quebrada, um ser em, em situação de fragilidade, o meu instinto é, é cuidar e não, não abusar. Eu sei. Por isso você está aqui ajudando a gente. Pessoal, né? você com vieses de abuso, suas interpretações do que a gente fala já teriam tendências abusivas. A sintaxe, ah, entendi, porque é um pensamento. viés, isso é um viés interpretativo. Pois é. É, porque foi, inclusive, foi o início da conversa que você diz que esses seres que agem assim, eles agem assim devido a um viés interpretativo, certo? Que interpreta aquela situação e a partir daquela interpretação ele sente um... um tem um certo sentido para ele que sustenta o ato. Assim, ó, percebe? Percebe assim, interpreta assim e assim ele vê. Ó. Por enquanto, assim. Ó. E, para é, é, o sistema, porque só acontece como é que eu vou, dizer, eu vou dizer? A minha frustração com o sistema, uma frustração sistêmica, a minha frustração é o seguinte, apesar do ser ter esse viés interpretativo, num sistema bem estruturado, ele não se eu se fosse da minha preferência, não seria possível ele exercer a ação porque o direito do outro ser à proteção e segurança seriam direitos absolutos. Senhor. É, é, não, não haveria um direito unilateral de transformar o outro ser em caça e interagir nesse teatrinho uh, predatório, porque ele precisa de dois uh, seres envolvidos para que haja o, o, o ato. Você entende? Então, um sistema que eu preferiria seria o sistema onde... O ser pode até ter o viés interpretativo sem ter o impulso, ter o, o desejo de atuar de uma certa maneira, mas como o direito do outro ser, o direito humano, a segurança é absoluto, ele não conseguiria agir. Sim. Porque aí realmente teríamos a dinâmica do caçador, mas não haveria nem o direito a... a a impor o papel de caça a um outro ser que, que é um ser e, não, e tem direitos. Sim. E esses direitos são superiores a esses, uh, a, a esses padrões patológicos do, do predador. Sim. Perfeito. Mas... Por que, que não é assim? Porque o sistema não é elegante, por enquanto. Entendi, tá certo. No sistema elegante, o predador nem existiria. Porque tais pensamentos não seriam sustentáveis, não? É, isso seria o nível, digamos assim, o nível ainda mais ideal. Mas se, se, se é um nível, pelo menos, intermediário, no nível intermediário ele poderia até existir, mas ele não conseguiria ah, chegar ao ato. É, mas usando a sua lógica, estamos em um nível primal. Tá certo. Tá bom, você não está nem no intermediário. Não, já estamos um pouquinho além do primal, porque já temos consciência dos padrões. Então, alguns têm, né? É verdade. Já, e, e já há codificação desses direitos, já há codificação. Então, então. Estamos é. falando dos seres com problemas, né? primal. Então, não geral. Geral estamos trabalhando, né? já tem seres mais avançados, seres mais. Não tão avançados, seres que estão descobrindo, percebendo, interagindo, contribuindo, a, à medida que a consciência vai se manifestando, a mudança vai ocorrendo, a gente, fica a dica, fica o pedido, né, para as pessoas buscarem esse humanismo, né? independente de características, viés, yes, forma, é, buscarem esse humanismo, buscarem o um entendimento, buscarem uma narrativa racional sobre as interações e suas próprias percepções, compreenderem que bem-estar é um estado de direito e desejarem isso, né? Certo, é isso. Hein? Graças a Deus estamos caminhando e paz. Espero ter contribuído. Hein? Graças a Deus, Pesce.